Pós-cirurgia, a gente encarou tudo pós-cirúrgico muito devagar, então essa, essa volta aos treinos, essa volta à competição realmente está sendo devagar. É, a gente fez uma tomada de tempo há duas semanas atrás no Rio e agora a gente está aqui no Paulista competindo oficialmente. É bem diferente, é um clima diferente, ter pessoas na arquibancada. Então, assim, é uma área que eu gosto, é um ambiente que eu gosto, então eu estou muito feliz de estar tá retomando né, o ciclo de competições. E eu acho que começando com o Polista está sendo muito bom. Tem aquela coisa, um recomeço, né? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, uma certa... Tem que criar uma sinergia boa para estar tá realmente é, voltando aos passos a passo. Mas eu estou muito feliz, então é isso que importa. Eu tenho essa semana aqui em São Paulo, depois eu já vou para a Europa, passo 20 dias treinar e competir. volta depois já tenho, eu acho que um meizinho aí para o para o Finkel, vai valer a seletiva para o Mundial de, de curta. Então, o nosso principal foco vai ser o Finkel mesmo.